Dois termos de pesquisa que você busca no Google Como colocar o botão de WhatsApp no anúncio do Instagram E o segundo e último termo como fazer um anúncio com o um botão para o WhatsApp fala pessoal tudo bom com vocês Miguel Alves aqui Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Miguel Walvis empreendedorismo digital para quem não me conhece eu me chamo Miguel e trabalho exclusivo com meus projetos com meus negócios online na internet com muito orgulho e pessoal nesse conteúdo nesse vídeo de hoje me abordar com você como fazer um anúncio com o um botão para o WhatsApp também todo o muito que eu achei meio que também parecido tá como colocar tá aqui ó como colocar um botão de WhatsApp no anúncio no Instagram também tá e com base em busca e pesquisa que você busca então eu resolvi criar esse conteúdo de mostrar para vocês detalhadamente tá bom passo a passo para você executar e fazer suas campanhas poder executar e fazer da forma correta tá nada de amadurismo eu vou te mostrar o passo a passo detalhado para você só copiar e colar Ok E depois você me retorna nesse mesmo conteúdo nesse mesmo vídeo aqui tá e me fala qual foi a sua experiência se deu certo se deu algum problema tá e se deu algum problema também deixa aqui nos comentários que eu vou estar tá te ajudando te auxiliando para você executar o passo a passo certinho errando você volta aqui a gente corrige a gente ajuda da melhor forma possível Beleza se você já gostou da ideia do tema desse vídeo dessa aqui embaixo já se inscreve no canal deixa o seu like o seu comentário para ser muito importante tá bom se você é novo aqui chegou agora no canal cara não perde esse conteúdo também, tá? Já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e o seu comentário, que vai ser muito importante. Eu conto muito com o teu apoio para gente virar essa chave aqui e assim a gente dar o próximo passo. Então, sem muito enrolação, bora para a tela do meu computador que eu vou te mostrar para vocês aqui, todo exemplificado, mastigado, passo a passo, detalhado para você. Vambora! <faz -se> <faz -se> então com base em busca e pesquisa você já pode notar e perceber aqui tá vejo que tem muita gente que tá buscando por esse tema como colocar o botão de WhatsApp no Instagram tá então assim tem outros também temas semelhantes e eu resolvi criar exatamente com esse tema Ok repetindo aqui como colocar o botão de WhatsApp no anúncio do Instagram então você quer saber como que você faz para colocar esse botãozinho aqui ó tá no teu anúncio, tá bom? Eu vou te mostrar para você como é que se faz para estar tá mostrando, né, para ter possíveis clientes, tá? Esse botãozinho do WhatsApp, beleza? Então fica comigo, assista esse vídeo até o final porque eu tenho certeza que vai te ajudar bastante, beleza? Bora! E aqui no gerenciador de anúncios, você é obrigatório ter um perfil no Facebook. O perfil do Facebook, um gerenciador de anúncios. Gerenciador de anúncios, um gerenciador de negócio e uma página, tá bom? Agora, se você não sabe como você criar, tem um, uma, uma playlist aqui debaixo do vídeo aqui que eu vou deixar para você, tá para você acessar e assistir todos esses vídeos aqui que eu ensino para você o passo a passo, para você como executar esse processo, beleza? Então, você vai clicar aqui nesse botãozinho aqui, ó, criar, beleza? Que o nosso objetivo aqui da campanha vai ser tráfego. Marca essa opção aqui e continuar e aqui você vai dar o nome da campanha tá você pode dar o nome aqui de acordo com o seu produto ou serviço tá aqui é só para te dar como exemplo mesmo tá bom perfeito você vai rolar aqui embaixo não mexe mais em nada tá bom você vai manter aqui nesse padrão tá você vai clicar agora em avançar e aqui ó o nome do conjunto de anúncio tá você coloca aqui conjunto 01 é mulheres conjunto 02 é serviço X tá então você vai especificar isso aqui essa nomenclatura tá na parte de conversão aqui ó localização da conversão tá o Facebook já te deixa marcar daqui a opção de site de forma automática então você vai desmarcar isso aqui e vai marcar aqui ó o WhatsApp tá marca que essa opção de WhatsApp porque a gente quer que apareça aquele botãozinho do WhatsApp no nosso anúncio tá bom lá no Instagram beleza Aqui mais embaixo que ó, você vai selecionar a página que você precisa. Ó, lembra que eu te falei para você que você precisa de ter uma página, você é obrigatório ter uma página aqui no Facebook. Então não te preocupe que eu vou te dar um link aqui embaixo para você também ensinando como você faz para criar essa página, beleza? Bem tudo mastigado. Então você vai clicar aqui, você vai selecionar a tua página, tá? Eu vou marcar aqui essa página aqui, ok? Perfeito, marquei aqui a página. de forma automática. Também tem um botãozinho aqui do WhatsApp já porque porque já loguei, tá? O meu WhatsApp nessa página. Tá? Então, se você também não sabe, tem também vídeo aqui embaixo do vídeo aqui, tá? Tá bom? Beleza, eu vou rolar aqui mais embaixo, tá? Eu vou colocar aqui o meu orçamento, tá? Eu vou colocar aqui 20 reais diário. É que nesse ponto aqui, ó, você vai detalhar aqui, ok? Para quem você quer mostrar o teu anúncio, se é para homem, se é para mulher, a idade, tá? Você vai especificar isso aqui de acordo com o teu produto ou serviço, tá bom? Mas aqui é nível de exemplo, tá bom, gente? Aqui é nível de exemplo para mostrar para você como é possível você é, colocar o botãozinho do WhatsApp no teu anúncio. Esse aqui é o principal foco e objetivo do vídeo, beleza? Então vamos rolar aqui mais embaixo, tá? Você vai aqui, ó, esse ponto aqui, é muito importante. E aqui na parte aqui dos posicionamentos aqui, ó, tá? Você pode ver que já tá automático. Então você vai desmarcar esse aqui e vai colocar manual, tá? Ó, posicionamentos manuais, beleza? Você vai marcar, certo? Então, tá? Você vai desmarcar aqui, ó. Você vai desmarcar, não marcar. Você vai desmarcar, ok? Facebook, tá? É... Essa opção aqui também de audiência network, tá? você vai desmarcar também, certo? Beleza, você desmarcou aqui, tá tudo certinho, ó, corrige, tá tudo certo. Tá? você pode marcar aqui, você pode ver aqui, mostra mais opções, você vai clicar, tá? Você pode co colocar aqui, se for uma coisa bem específica, você pode colocar aqui, ó, é que logo nessa parte você vai marcar aqui essa opção, ó, somente quando conectado a uma rede Wi-Fi, tá? Você vai rolar mais aqui embaixo, você vai mantendo essa mesma estrutura, tá? Não mexe mais em nada, tá tudo certinho, tá tudo configurado, beleza estamos aqui já tudo certinho, a parte aqui do nome do anúncio, você pode colocar aqui, imagem 01, tá, se caso seu se anúncio seu for de uma imagem, tá, agora se for um vídeo, você coloca vídeo 01, beleza, você coloca essa nomenclatura para você entender, ok, se tiver uma cor específico específica, você coloca lá, vídeo azul, é, imagem azul 01, vídeo é, azul 02, tá? você pode estar especificando isso aqui, Aqui vamos colocar aqui, tá? O nosso criativo aqui, ó, tá? Na parte de mídia. Você vai clicar nele aqui, ó, em adicionar mídia, tá? Adicionar uma imagem, ok? Aqui vamos pegar a imagem aqui do nosso computador, tá? Eu tenho várias imagens aqui já. Se você não tiver, você pode pegar uma imagem do seu computador, beleza? É que nesse ponto aqui, espero como é que você pegou a imagem quadrada, né? De 1080 a 1080, beleza? Então você pode criar essa imagem aqui do Canva, até, beleza? Vou clicar, vou clicar aqui na imagem e avançar. para manter aqui ó em original tá bom caso que ele não tenha você vai marcar original beleza marca original deu original tá tudo certo beleza você vai clicar agora em avançar aqui ó você vai marcar essa opção tá marca aqui ativado para ele ativar certo que legal interessante já tá aparecendo para nós aqui o botãozinho do WhatsApp vamos clicar em concluir cara no, nos stories reels tá tá tudo legal eu posso até verificar aqui eu posso até verificar para ver o que é uma prévia avançada. Vou clicar aqui, ó. Ver a prévia avançada. Clica. Aqui, para a gente que aparece aqui, tá bom? Nos posicionamentos aqui com o botãozinho de enviar mensagem, tá vendo? Ó? ó, olha só aqui no feed, no explorar do Instagram e também nos stories, tá aqui, ó. Já aparece para gente que o botãozinho já de enviar mensagem pelo WhatsApp, tá bom? De forma automática. Vou, vou só fechar aqui, ó. Vou só fechar aqui. Aqui você vai colocar aqui o texto do teu anúncio, tá? De acordo com o teu produto ou serviço. Aqui você vai colocar aqui um título, aqui mais embaixo, tá bom? E aqui, o nosso famoso aqui, o botão, tá aqui, ó, tá bom? Você pode estar tá definindo também aqui outros botões, mas o nosso foco aqui é isso aqui, ó. Enviar mensagem pelo WhatsApp, tá? Esse aqui é o nosso botãozinho, que vai estar tá aparecendo sempre para o nosso cliente, tá? Quando ver nosso anúncio, ver nossa publicidade. Tá? então de forma automática ele já vai aparecer. Já o nosso anúncio tá de forma automática ele vai aparecer para o nosso cliente já o botão do WhatsApp tá. Então é exatamente isso que eu quero te mostrar aqui nesse vídeo. Tá bom, que é possível sim você tá colocando ok o botãozinho no anúncio do Instagram. Ok, eu vou abrir aqui o apelo aqui novamente para você ver. Tá, ó, vou marcar aqui Stories tá. Ou você já pode ver aqui que nos Stories. Ó, ele já aparece aqui o botão que é de ver a mensagem. Pelo WhatsApp, então isso aqui é muito interessante, tá? O teu cliente ele vai estar tá vendo aqui, vai estar tá clicando, e vai entrar em contato com você, tá? É, de acordo com o seu negócio né, específico, né? Seja para fazer é, um tráfego né, específico para um negócio local, então tá aqui já os três posicionamentos, tá? Que nós definimos somente para o Instagram, certo? Então aqui, ó, já de forma automática já aparece, né? O botãozinho de enviar mensagem pelo WhatsApp, tá de forma automática certo então o nosso objetivo aqui é de mostrar para você como é possível sim de fato você colocar o tá, um botão de WhatsApp no um anúncio na publicidade sua beleza então galera esse aqui foi o nosso vídeo de hoje espero que você tenha gostado tá bom que é o de enviar a mensagem tá aqui ó tá você já fez tudo certinho tá tudo ok então você vai clicar aqui no botão aqui ó de publicar ok publicar e perfil anúncio tá bom se tiver tudo ok ele vai aprovar se tiver com algo de errado ele vai dar como reprovado ou status de análise ali por algum tempo. Tá bom? Então eu espero que você tenha gostado do conteúdo, porque foi bem rápido, tá? Foi bem direto ao ponto. Se você gostou desse vídeo aqui, deixa aqui embaixo deixa seu comentário, seu like, que vai me ajudar bastante, tá bom? Galera, esse aqui foi o nosso vídeo de hoje, o nosso conteúdo, tá bom? Fica com Deus e até o um próximo conteúdo.